Isso não está ruim. Eles já araram a plantação anterior. Em vez de retirar a plantação inteira, ao deixar passar um tempinho e lavrar novamente, a terra fica com algum humus nela. Mas olhe para esta outra. Aqui eles também cortaram a plantação um pouco curta, mas até mesmo com este partenium e com as outras ervas daninhas que estão aí, que são consideradas venenosas, nós podemos fazer coisas incríveis. Quando eu estava na fazenda, Havia uma grande cobertura de partenium. Eu usava estas ervas daninhas para cobrir. Eu fazia uma cobertura grossa para os meus coqueiros e pés de manga e descobri que se eu irrigasse os cocos e as mangas, após 25 dias, se cavasse com a mão mesmo, cerca de uns 15 a 20 centímetros, ainda estaria úmido. Então, se eu irrigasse em torno de uma vez por mês, isso seria o suficiente. E foi feito assim simplesmente usando o partênium. Portanto, qualquer vegetação, qualquer folha verde, significa fotossíntese. É o seu julgamento sobre o que é útil e o que não é em termos daquilo que se pode comer ou não. Mas essa não é a melhor maneira de ver as coisas. Cada folha. Ter a cor verde significa que nesse fenômeno chamado fotossíntese, em que açúcares de carbono são gerados com a ajuda da energia solar, que isso é uma benção. Você pode usar qualquer tipo de erva daninha para enriquecer o solo. Portanto, isso tem que acontecer. Não temos que tratar uma planta como um amigável e outra não. Todas as plantas de cor verde estão fazendo este fenômeno chamado fotossíntese. Elas usam a perpétua energia do sol e estão constantemente enriquecendo o solo com açúcares de carbono e com materiais compostos de carbono. Nós temos que compreender que toda a vida, incluindo você e eu, é uma vida baseada em carbono. O carbono não é algo ruim? Não se limite somente aos livros didáticos e pense que o carbono é uma coisa ruim? Nenhum livro diz isso, mas as pessoas estão entendendo desta forma. Não, o carbono é a base da vida neste planeta. Ele tem que estar no lugar certo, isso é tudo. Ele deve estar no solo.